para onde Toninho? Ponte Azul, Piedade, Ponte Azul, barra Piedade, o final desse asfalto aqui é a Ponte Azul. A oh, sim ali, vamos dar um passeio e na Ponte Azul. E o Toninho ali? E a minha coluna aqui? Circinho e eu! <risos> Esse é o rio Machadinho. Está passando aí ao lado. É, exato. Esse, esse eu... asfalto vai até onde? Até aqui. chegou aqui, até com a a ponte. aqui. Aqui acaba. Ó. Mas a aí, ponte. Esse, aí é a ponte. Essa é a conhecida ponte azul. Isso hum. aqui vai ser modificado. Porque o alambrado é azul. O... É. Na verdade antigamente toda a ponte era azul, né? Ah, sim. Mas aí ficou caramba. o nome água. caramba, tem isso azul. Aí, rapaz, aí a gente vai seguir até a próxima ponte que aí, porque essa mata aí, ó, hum. vamos entrar nela. É gostoso, bananeta né, tá no meio da mata, é o que né? Já fotografaram alguns tá pica-pau fazendo bagunça. aqui Olha quanta madeira caída, gente, bastante. Eu tô isso aí, ó. Isso aí é a ventania de movimento, aquela ventania que quase levou o nosso quiosque. <risos> que é isso aí, Que ação, né? A renovando. Ela né? precisa fazer a parte dela. Se todas as estradas para a fossem assim, ó, Mas quando chove, meu irmão, se não tem esse negócio de que fosse assim não, quando chove é lama mesmo. Os pontos aí que você vai... Aqui já está. É, Madalena, não tanto bambu. Então... Isso aqui é porque o rio faz a curva é bem aqui. E aí, quando chove. Ah, sim. Esse bambu eu gostaria você que tem na nossa terra ali, ó aquele bambu. Ah, sim. E depois tem os grossão também. Esse aqui, ó. Ali, ali, ali. É, ali. Ah. Esse aqui tem também. E tem o bambu brasileiro. Que só que ele ver? é mais, o que é mais pertinho ainda é. Mais verde, você vê. Esse aí no amarelo. Olha lá, Madalena, a ver só. Ela não viu. Uhum. Ela fez a curva pra lá. Eu nem apavorei Madalena. Eu falei até que volta a essa garça. Olha oh, oh, a Aqui tem muitos Quando bate o tempo de geado eu vim pra caminhar aqui e tirar foto de geado. Ah, deve é ser a bonita tá tem, Aqui é a área que fica mais bonita na geada Fica branquinha a geada O riozinho passando não sei qual que é ali Mas passa mais um Isso aqui é o rio Machadinho Aí lá pra frente ele encontra o rio Machado Aí se transforma no... Ah, eu vi é o rio Machado é só o Machado É Na verdade ele encontra com o rio Machado, né? É de eu do rio Machado Você encontrou um pico um, aqui. Um, pra me segurar isso aqui Mas ali tem ali. É devagar, a peça, a peça Aí a É legal. A peça eu trouxe, tá na trás. Aí eu esqueci Aí logo depois dessa porta tem é uma porteira. Vamos tentar entrar nela e deixar o carro lá dentro. Vou... a gente vai pra mata. Aqui, Isso aqui é o rio rotadinho tá É bem de lama. Né? É, de muita chuva, né? Muita chuva e também fizeram a limpeza da calha, né? Então ainda tá caindo muita terra nisso. Olha, essa, essa porteira Vamos ver se tá, se tá dando para abrir hoje. Deve tá. estar. Estranho a porta aí. Deixa a criança sair. Sai também. Sai também. bem. Por quê? Aqui. Descarrega o carro. Tá aberto assim. Olha o carro aqui. Aqui dentro tem um perigo. Ele falou que vai por lá dentro? sombra Espera las esperar eu vou Será que dá para esperar ele e se algum carro vir não vai atrapalhar não é você deixa ele mais embicadinho um pro, pro mato aí ó espere ele eles dão uma orientação desce se você não descer vai ficar ruim vai tô com o braço é um bloquinho do mato tipo um melvinho tem de gente nós estamos é aqui passeando é e a rosinha mostrou esses é. sales fazer aqui fazer ó Vinho dentro é esse não. Ele aqui. tá, ele tá, tá verdinho, Madalena, tá, ele dá uma bolinha dentro, uma tá bolinha vendo? que é o é. é um mel, ah, né? Chupa, né? É, só que ah. esse tá verde, ele vai crescer uhum. muito ainda, vai ficar amarelinho. Então, eu conheço como saco de bode. É, é. ele tem vários nomes. Esse é o, o cheiro Tem um, um cheiro parecido com Sim. mexerica. Exato. E Você nós tá estamos viu? agora aqui ao lado do rio machadinho. machadinho. Quer dizer, o rio não cresceu, ficou machadinho. Isso aí, raia? É um tipo de serraia. Serraia do mato? Esse é como, até a florzinha. Essa aqui dá uma florzinha tipo o dente de leão, ela é comestível. Na verdade, é, faz parte dos alimentos punk, né? É. Tanto a serraia como a salis. Nós estamos começando saber, a aprender Lala. as Lala. coisas. Olha lá, olha lá. Essa aqui vai abrir e vai ficar igual um dente de leão. Uhum. Aos pouquinhos vai aprendendo as coisas. Bom, nós vamos começar a dar uma passeada no meio do mato. E aqui já vou mostrar para vocês o rio. Machadinho que está caudaloso, olha que chique. Choveu tanto que ele está desse jeito aí, ó. Nós vamos caminhar nessa estradinha aqui. Como sempre a gente gosta de fazer. Vamos até onde for possível. Olha gente, esse essa bambu, ó. É um ótimo bambu para fazer não construção de, a... de casa. É. Olha lá, usa... tem um passarinho lá, se vem cá, vem cá. Que usa. Casa que usa. Um olha bonito banho lá, é, amor, olha lá. Como é, como é que, que fala banho mesmo, banho, gente? Lá, pra... de barco, né? Olha lá onde eu é, bambu lá. Hein, como é que fala, Toninho, quando a gente consegue lá, esse bambu para fazer casa? É de Ali, senhor? Só... Ele está pegando. Ah, está tomando banho. Não, não é de barro não, tá tão vermelho. Tão é jão é de barro mesmo. É de barro mesmo. Ele só deu duas mergulhadinhas lá para tirar o, o chulé e já foi embora. Pessoal, se vocês souberem o nome dessa planta, por gentileza, é só falar para mim. Eu me lembro de ter visto ela algumas vezes quando era criança. Depois a gente muda para cidade grande e perde o contato com a natureza por um lado e não lembra mais. Mas na verdade aqui é o seguinte, ó, ela dá essas cápsulas Olha, são essas cápsulas aqui. Aí essas cápsulas, elas vão secando e quando elas secam, elas soltam então a semente. Olha lá a semente ali que eu estou mostrando. Quer ver? Tá vendo? Aí a semente automaticamente cai e onde ela cai ela vai nascer. Lógico, né? Esse é o ciclo. Só não me lembro o nome. Vou tentar pegar aquela lagartinha para vocês verem. Está ali sossegadinha, só se alimentando. Ó. A ah, lagartinha não. o tamanzinho Tô dela vendo. bem. Estou vendo. Eu acho que eu consegui também. Agora eu consegui mostrar a lagartinha que está ali se alimentando daquela planta. É bem pequenininha, gente. Não é grande não. É que eu, eu estou usando... Uma função que a gente chama de telemacro, mas na câmera de fio é diferente da máquina fotográfica. Mas dá para ter uma noção. Muito bonitinha ela, viu? E a plantinha tá ali, ou seja, a flor. Olha só que florzinha linda. Ainda para ajudar o barranco também tá me dando uma benção lá atrás. Desfocou o barranco, que beleza. Ei, Natureza abençoada, viu? Agora eu vou sair daqui para vocês verem. Perceberam a diferença? É isso aí. E essa planta aqui é a carqueja. A carqueja ela é misturada no álcool. Às vezes a pessoa está brincando de bola, ou sofre uma torção, ou coisa nessa linha. O que, que acontece? Você simplesmente pega a carqueja que está nesse álcool, e passa na machucadura dá resultado e aqui tem bastante ó a carqueja sim. também que é que usada para afinar o sangue para afinar eu o eu sangue costumo, também você né? fazer o chá e tomar ela vai afinar ah, como assim tem, como é, o chá né ela vai afinar o sangue como chá ela né é usada que nem o boldo também né como boldo ela é bom é é. para fígado e eu é só conheço o uso dela só para pancada na perna que o pessoal fala que a carqueja tomar carqueja emagrece emagrece porque ela retira gordura ela vai afinar ah, o teu sangue sim. e aqui nós temos o jaborandi, gente, ó. Que faz shampoo para cabelo. Esse aqui que eu estou vendo ali. Cadê ele? Ali eu tô, acabei de ver um. Ali, tá ali, ó. É um. Uma borboleta, Não é uma, uma abelha. Ela, ela anda à procura de.. De barata. De grilo, barato ou grilo? Nesse caso eu não sei, deve ser grilo, porque aqui não vai ter barata. Olha o tamanho daquilo lá. Aquela é pretona lá Não tá vendo? Não. Olha lá, olha lá voou Gente, olha só, no barranco A Rosinha com esse olho clínico dela Olha o que ela achou Pimenta malagueta Eu acho que quem traz para cá não é o Sabiá Eu acho que é o Sabiá, né Rosinha? Olha gente, no barranco E a Rosinha viu, hein? Isso aqui é um olho de águia, viu? No meio, um monte de folha dessa Ela me bate o olho e vê tem uma borboleta também ali dando... Borboleta azul. Ela é lá, borboleta, ela borboleta azul. de beira de rio. Tá bobô. <risos> é. A menininha fala é bobô? Essa é rapidinho demais, véio. É pequenininha. Essas flores aqui são iguais àquelas flores que eu já havia filmado lá naquele rio. Chamado Rio Claro. Com a minha filha e os meus netos. Isso significa que aqui agora é a época dela, né? E está parecendo flor de cipó gato Muito bonitas, viu? É só que coisa mais graciosa. Olha lá a abelhinha se alimentando. Quer dizer, ele se alimentando não. Pegando o pólen, né? Enquanto a gente passeia nesse silêncio abençoado, elas trabalham. O que, que é essas bolinhas? O que, que é, né? Tá vendo? E ó. Oi bem. Olha essas bolinhas aqui, assim, ó. Amor, quem tem essas bolinhas? Tem né? Vem andar pra saber o que, que é. Aí descobriram mais alguma coisa aqui. Esse pessoal aqui, nosso é. São especialistas em tá descobrir coisas, estou vendo. Coisa, tô vendo? Olha só cheio de bolinha. Estou vendo, nem imagino que seja, não. Parece um araçá. É, parece... Aqui, ó a rama que vai lá é essa rama aqui, dá uma direção que é um maracujá. Vamos ver que cheiro tem? Tem cheiro de mato. <risos> tô vendo as florzinhas lá penduradas? O bino tem as frutas, né? Os frutinhos. Não tem como chegar lá para pegar uma, tem, é uma é, descida, e assim. Uhum. Já você tem os frutinhos, realmente. Olha quanta frutinha lá, você conhece? Na árvore, vem ver. Olha ah, lá, é. cheia de bolinha. Parece uma, um, limão, um maracujá, uma, um arachazinho. Eu não conheço gabiroba assim, não, gente. Pode até ser, mas eu não conheço, não. É, é, você não conhece de... gabiroba? De, não, não, assim de trepadeira. De, de trepadeira, não. Amor, é uma trepadeira, amor? Aqui é uma é, trepadeira. Lá perto da madalena, na rama é dali, ó. Parece uhum. uma cama de maracujá. Não conheço esse Mas acho fruto, não. Não é a mesma, não, Rosinha, que está lá. Não é, né? Não. Ela é é outra folha diferente. É, é diferente. Vamos ver, às vezes lá para frente a gente acha da mesma, a gente consegue pegar. Não tem como chegar lá, senão eu ia lá pegar uma. Deixa eu olhar se eu chego lá. Acho que não, Rosinha, é ah, fundo. Aí é ribanceira, né, Toninho? Hã? Tudo, não, é tudo ribanceira tudo vai pro rio. Tudo vai para ali, é um machadinho lá embaixo, Olha lá, esse aqui é um córrego, na verdade, que vai para o machadinho. O rio agora está bem longe, né, Toninho? O rio agora está bem mais para frente lá, né? Aqui, ó. Tá aqui, embaixo? Ele está bem calminho aqui, Só que aqui é um ribanceiro que vai direto nele. Essa aqui é aquela mata que eu mostrei para você. Essa estradinha vai, vai sair, é? Essa estradinha vai sair aonde, Tony? Essa estradinha vai sair aonde? Vai sair na estrada da fundição. Aí lá tem morro tem para lá? Aí tem morro para subir para os fundos de novo. Uhum. É um morro fechado. Aí o carro não sobe lá? Aí eu acho que esse carro não vai conseguir subir lá não. Mesmo porque dá tá estar liso. Uhum. Sim, vem ver aqui o rio. Você olha a, a é lá Daqui você vê. Vai, vem calminha que tá para descer. É mesmo, ele tá bem calmo, mesmo. Verdade. Se achasse um lugar aqui que eu pudesse registrar ele, posso até tentar. Lá embaixo. Água correndo lá, dá para ver agora. Calmo, mais calmo mesmo, hein? Ó. Tá escutando as abelhas? Tô, a abelha eu tô ouvindo ele lá de trás. A Rosinha procurando um passarinho que está cantando ali, ó. Um passarinho aqui, só que é difícil encontrar É, é. muito miudinho, né? E a dona Madalena aqui. A arma de fogo dela ali, ó. Nós tamo, o, o Toninho está tentando achar um pica-pau que está trabalhando aí e ele não acha ele. Não, não tem como. Ele no meio da mata, não tem como achar. A gente leva a sorte de encontrar no meio, da, na beira da, da estrada, mais. Visão? E aqui nós temos um buraco. Provavelmente, pelo jeito, foi começado por um tatu. Mas deu a impressão que ele parou. E agora eu não sei o que acontece ali dentro. Portanto, não dá para ter noção. Acho que não deve ter nada, não. Estou é, vendo folha seca lá dentro. Pode ser um ninho, né? Ou coisa assim. Uhum. Então, os de pássaros aqui é Uma Esse cavalo ali embaixo. São vários cavalos que estão ali embaixo. Gente, mas o que tem de jacu aqui é brincadeira. É que eu não consigo focar, Que eles são muito espertos. Mas ali embaixo tem. E também sabe o que, é que tem aqui que eu acabei de ver. Essa mambaia. Ou melhor, é chaxim, E lá embaixo o rio. Olha o chaxim que bonito ali, ó. E essa aqui? O que, que é filho? Não é antúrio? Esse aqui é o Antúrio, né? É ele, o Jacu tá ali. O Jacô? É. Esse aqui é um Antúrio. Ele é grandão, hein? Porque é um pesou, galinhão, né? É, ele pesou ali na árvore. É. Está lá embaixo vários deles. Olha ali tem uma área bonita. Tem. Ali dá para fazer um belo de um piquenique, hein? Os cavalos ali, ó. Sossego, ó. Tucano, olha o Tucano, tem Tucano bem naquele meio ali, voou, acabou de voar, não deu nem para focar. Os cavalos aqui no meio da estrada, para abrilhantar o nosso passeio. É, mas tem uma aqui, ou, ou um que não quer, tá de aí aqui, não sei não, hein. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vai aí, beleza? Ó, oh, mas você não vai querer dar um coice em mim não, né? Vai não? Boa tarde, pessoal. Vocês não querem falar comigo não, é? Não quer conversar com o Cícero? Não? Ó, oh, tô afim de bater um papo com vocês. Ah, é. é. Então tá bom. Opa, tucano na área. Tucano na área. Tá lá no alto, bem. Olha lá o tucano lá, gente. Lá no alto, ó. Madalena não consegue ver, tá? ele tá se movendo. Entre as ramagens, não dá nem pra fotografar. Muito no alto. É, pra quem gosta de observar pássaros aqui, tá de mão cheia, hein. Vou tentar uma coisa aqui que a Rosinha falou, que é ver o jacu, eu só espero me encontrar com uma onça, daí vai dar ruim, vou tentar fazer um acordo com ela, né? quem sabe, ô dona onça, eu estou aqui no meio do mato, dando uma volta com a família, mas olha por favor, né? tem um galho aí, tem jacu aqui, mas eu não estou encontrando eles. o rio aqui, gente é o rio lá embaixo. só o barulho dos meus passos, viu? Que coisa mais linda, meu Deus Eles estão lá na frente, ó Vou tentar descer aqui, se eu consigo pegar bem ali são vários jacus, gente. Que lugar gostoso, meu Deus! Que lugar mais agradável! tem ser humano, vou falar a verdade não dá pra acreditar olha pessoal, por incrível que pareça olha o que estão jogando lá de cima não dá pra acreditar mas tem gente que passa lá em cima na estrada de terra e joga sacolas de lixo aqui embaixo a educação tá faltando pra muita gente nesse mundo viu a estrada tá lá em cima, pessoal, ó. Lá naquele alto. A pessoa tem a capacidade de vir e jogar frasco de shampoo pra cabelo, papel higiênico. Jogar um pacote de mil reais aqui. Ninguém joga, né? Ó, vocês podem ver. Olha. E tem uma coisa que eu observei aqui agora. Não é de hoje que estão jogando, não, ó tijolo gente ó tá vendo o resto de tijolo A pessoa tá acostumadinho já com porquício aí ó para que jogar resto de tijolo aqui onde tem tantos pássaros abençoados aqui voando e o riozinho ali vou lá chegar na perto do riozinho eu pessoal já sou eu fiquei sozinho deus me guarde aqui de cobra também né me livre desse tipo de coisa Cobra também sobe em árvore. Tem um monte de gente que sabe disso, tem um monte de gente que não sabe. Aqui onde é que eu cheguei, ó. Tá é. Ó. E já cutou aí dentro, mas eu não consegui filmar nenhum. Só vivo voando. Acho que foi mais um, um churumelo, vê? Ah, estou nascendo. Ai, churumelo laranja, mãe. Fotografia lá nós. Fotografia marrom ali atrás. Olha que bonitinho aqui, Você né? Vocês não são churumelos. Churumelinho? São gnomos. Gente, escuta o barulho das abelhas, dos pássaros, do vento, a natureza, enfim, é muito gostoso. uma coisa misteriosa, muitas árvores caídas, muitas pedras cheias de de musgo, samambaias, tem aves gigantescas e o que encanta a mim particularmente o barulho das abelhas muri das águas se a gente ficar aqui dentro a gente dorme se ficar paradinho assim a gente dorme porque é muito gostoso muito calmo só pega de deixa eu ver esse churumento Deixa eu filmar aqui, tem um, um marco para fazer, lo né? Não, não, pode filmar, eu já peguei em casa. Vamos uhum. fazer um marco aí, se não vai conseguir, deixa eu fazer. Vamos fazer o marco aí. Ah, é? Ele vai ganhar. Olha só, como é que você chama isso aqui, Toninho? Cogumelo também? Aqui a gente chama cogumelo também. Só que a gente chama de gnomo. Churumelo. No tronco de uma árvore podre dessa vida. Pegou, mano? Maravilhosa aqui, ó gente. Peguei. Aqui tem os negros, ó. Os gnomos negros. <risos> pegou o pegou. Que nessa época de muita chuva. Aparecem esses fungos aqui. ó Então, o Tony falou que são fungos melos, uhum. da família dos cogumelos. E mais uma vez, andando aqui na estrada, a gente descobre esse pé que dá esse fruto. Ele está parecendo o Jurubeba. Mas como eu aprendi que tem a capoeira branca, então eu fico esperto a partir dali. Existe uma diferença da capoeira branca e do churubeba, né? E até me falaram, não me lembro agora. Mas é isso, ó. Lá vamos nós, gente. Andando, contemplando as belezas dessa estradinha aqui. Vendo essa flor linda aqui também que eu vou até parar para registrar. Olha lá. Ela tá fechando. Aquela tá aberta, mas essa aqui já fechou, ó. Tá vendo que já fechou? Fechou essa. Fechou aquela ali. Fechou essa mais para baixo. são coisinhas, coisinhas assim, que eu, Madalena, Tony meu primo, e minha prima vamos contemplando. Vamos andando, vamos descobrindo algumas flores que a gente não conhece. E devagarzinho nós vamos aprendendo com a própria natureza, né, só que nós não conseguimos pegar o jacu, que pena, uma pena mesmo. É, mas acho que não é, né? Não é, não. O jamelão ele é pretinho, igual a Amora. Olha lá, esse aqui é verdinho. ó. Olha lá como que ele é, ó. Tá vendo? Hum. O jamelão é a mesma coisa de uma Amora. Esse, de, esse é uma fruta, deve ser pra pássaro. É que, interessante. É uma tá vendo? Então, mas se tá bicada, o passarinho come pode comer. É, nem sempre, pode comer, sempre Madalena. Pode comer. Nem sempre, hein? Cuidado que nem sempre, hein? Tem coisa que o passarinho tem condição de digerir e a gente não. Verdade? Sim, senhor. Sim, senhorita, quem conhecer esse fruto aqui, diga para nós o nome dessa árvore aqui. Gente, tem um pássaro aqui cantando, eu só conheço ele só por esse canto, nunca vi. Bem na longe está cantando a Siriana. Mas só porque eu falei, ele foi embora? Parou de cantar? Parou, só porque eu. Olha lá, olha lá, cantou. Onde será que ele tá? Não. Parece ah, que é ali. Parece janelão. passarinho, canta. Esse formigueiro aqui eu não conheço não bem. Nem imagina que formiga que tá ali dentro. Tá descendo uma ali, ó, no barranco. Aí eu acho que ainda tem aqui, sim, sim. Tá indo uma ali no barranco. Vamos ver se ela vai entrar lá. Deixou a carga dela e tá indo para outro lugar. Vai voltar, comadre? vindo pro lado do meu pé, entendi nada, outro formigueiro mas bem miudinho mesmo as formigas, lá vem elas trazendo terra, haja paciência gente, vai lá dentro pega um grãozinho e traz, vai lá pega outro traz. Não, pequenininho. Acredito. Olha essa outra planta aqui também, que dá essa flor bonita aqui. ó. E tá aqui na beira do barranco, na estradinha, essas bênçãos de Deus aqui. Coisas que ninguém observa, viu? Não, mesmo. Às vezes, nem o próprio. Olha lá, quer que ver? Sitiante que mora aqui. Pra ele é tão comum que nem observa essas coisas. Tem mais uma outra aqui que eu não sei qual é. Essa daqui. Olha aqui, uma que tem cheio de bolinha. E a Madalena descobriu uma outra ali. Que é essa daqui, ó. Uns umas bolinhas vermelhas. Daí tem vontade de comer, sabe? A gente não sabe se... É, deixa eu ver essa aqui embaixo, bem. Se é venenoso. Muito parecido com aquelas marias pretas. Né? É. Essa daqui, ó. Mas é maria vermelha. Deve ser veneno. E tem aqui outra que a Madalena viu. Que a Madalena falou assim, tá bonita. Essa daqui, é, ó. É, a mesma, é a mesma mas tá aberta, não é? Ela ah, não tá aberta não. Aqui outro ó. Linda. Essa daqui. Posso ver essa bem? Pode. Só fotografar, é. fotografa já. Mais uma florzinha que nós encontramos aqui. E uma coisa que eu observei, devido à benção da chuva, é isso aqui que eu vou mostrar agora. Essa qualidade de samambaia. Essa qualidade eu não conheço. Tem um talinho bem fininho, que sustenta as folhas. E ali tem aquela qualidade também, quer ver? Essa daqui... Também é muito bonita. E para ajudar ainda, para melhorar mais ainda, a venca. Olha aqui a venca. Tudo isso no barranco. À beira de uma estradinha de terra. Essas bênçãos de Deus para nós aqui. é que a rosinha tá lá. Ó. Observa, observa, observa. Ah, saiu. Madalena. E meu primo lá na frente. E meu, meu primo andando por aqui junto com a gente. Olha o que ele descobre aqui, ó. Eu que não quero um beijo de uma abelha dessa por nada no mundo. Eu, hein. Olha mais ali uma espécie de cogumelo, ou um fungo, não sei, estou falando aqui, mas se não reparar, se eu estiver errado, tá? No pé dessa árvore aqui, ó. Fungo, na verdade são fungos, né? Chorumelo. Chorumelo. Uhum. Deixa eu ver se consigo. Quer Quer ver? Nós vamos ali agora, nós encontramos, é tipo. eu não, quem encontrou foi a é Rosinha. Um melão, né? é. O que quando eu era criança eles falavam que isso aqui é a orelha de padre, agora porque talvez algum padre que passou na nossa região tinha orelha desse tamanho, porque eu nunca vi nenhum padre com a orelha assim, então fazer Pode o quê? A, orelha. <risos> a Orelha de orelha é <risos> Aqui é o tamanho desse cogumelo, Tony? É um cogumelo. É um chorumelo. Tudo é uma espécie de cogumelo. Olha ah lá, do outro ah lá. lado. Os dois primos. Olha o tamanzão desse aqui. Esse é grande. Numa árvore que também caiu. Mas é assim mesmo. E Olha, acabou dando vida. De fungo. E... e o rio tá aqui. o rio tá aqui. Vai embora. Eu esqueci o nome dessa árvore, gente, na, lá onde eu tenho minha chácara tem dela. Cedro? Não é, Madalena. Cedro, não. Ela é uma árvore rara na eu nossa região. Pô, né, que árvore? Que árvore? árvore? Essa? Abre? Abre, Maria? Olha lá. Gente, é o seguinte, apesar desse fleire do sol aí, é uma árvore muito grande que tem aqui ali está o tronco dela e nós estamos passando aqui olha que a gente viu aqui é interessante que não é uma árvore tão grande né é não é tão grande mas olha só vamos ver a raiz dela aqui lá vem na beira do barranco lá vem lá vem lá vem lá vem lá vem olha só ó Aonde ela está indo a gente não sabe, mas ó. Ó, chega aqui ela esconde, ó. É. Mas com certeza ela deve ir mais, para mais adiante. Não ela aqui, ó? Tá aí ainda, Aqui, ó. Ah é, a Madalena não ali. Coloca a mão lá, Madalena vê. Ó. Aí, verdade ah, é, dela aí, ó. E olha aqui embaixo. Isso. Vai lá. Vamos ver se eu encontro ali, mais. Ó. Acho que tem aqui só, né, preta? Eu acho que ela. Entra... Bom, ela vai entrar aqui na terra. Pradinho, depois já não dá para saber mais. Só você ter uma noção. Eu acho que tem uns 10 metros, não tem não? Ah, é bem grande, hein? Vai embora a raiz dela. Curiosidades apenas. Quando nós éramos crianças, íamos para a escola, encontrávamos um, um pé desse fruto aqui, a gente arrancava ele. Só para ter o gosto. Olha como é que moleque é. Só para ter o gosto. Quando o outro distraísse, você puf nas costas dele. Já pensou, para que isso, né? Maldade, né? Jogava na costa do camarada e ficava quietinho. Às vezes tinha três, quatro atrás e um na frente. Isso aqui, vaca não pode comer, não. Comeu, geralmente. Morreu. Morre, morreu, não sei se morre não, mas... Faz o um mal... Dizem que chama-se rebenta-boi. Você olha aqui assim, uma árvore normal, tranquila e calma, sossegado. Olha. olha pra cima e o que você encontra? Aquilo lá, ó. Encontra aquilo lá, ó. Imagina tacar uma pedra lá, como toda criança gosta de fazer. Vai ter que correr daqui no carro de, de rapidinho. Eu, hein? Deixa a pobrezinha quieta lá. Tem dois vendo dois? Da onde eu tô só consigo ver um. Aquele passarinho lá. Tem mais um azulzinho ali. Eles estão comendo esse frutinho vermelho aqui, ó. Esse frutinho vermelho que nós paramos aquela hora para Filmar e fotografar esse frutinho aqui, ó. Aí, gente, acabamos encontrando um casal de moto que veio aqui pela estradinha de terra. São amigos do meu primo e da minha prima. Estão conversando, dando risada. E já vi que a coisa lá tá boa, hein. é muito bom, viu? Eu acho que eles são proprietários. Eu acho, não tenho certeza. Do sítio que nós fomos até lá na frente, onde tem uma porteira, não dá para passar. Felizes são eles, né? Então nós vamos explorar lá. Com o Daniela, nós estamos levando alguma coisa para almoço, aí também indo explorar. Olha o tamanzinho daquelas formiguinha lá dentro. Ô mandar onde é que você vai? Bem, você tá parecendo a Maria Bonita. Sou Maria Bonita. Olha lá, Maria Bonita do Lampião, gente. É Maria Bonita. Até os ósculos são iguais. Só que é mulher feminina, sim senhor. Olha lá, não tô sim, falando. Sou mulher feminina. Sim senhor. Não sou mulher macho, sim senhor não. <risos> mulher é feminina. Muito feminina, não tá vendo que eu não sou? Muito feminina. Só isso que você sabe falar igual eles? Bora! Ô você tá com muita pressa por quê? Bora homem, que eu quero encher meu bucho! Mas vai comer outra vez! Agora a turma vai cair de pau mesmo! Ah, tu A vai falar assim só... Só come, só come, só come! E bucha, a bota foi feita pra comer Ó oh, gente, vamos lá então, olha o tamanho do besourinho que eu vi ali, naquela folha. Mexendo com as anteninhas dele, de boa, sossegadinho. Eu aqui incomodando o pobrezinho, filmando ele para vocês. Quer ver agora? Vamos lá. Olha, da, da onde que ele tá ó. Viram? Sumiu. Olha, pessoal, eu achei esse limão no meio da matinha ali e botei no bolso. Mas de repente eu, eu abaixei e eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Ele estourou, sabe? Agora, como nós trouxemos a água, então o que eu vou fazer? Eu vou passar o caldo dele aqui dentro para não perder, ó. Quer dizer que a gente está aproveitando o que a natureza nos dá e vai, não estamos jogando fora, vai não. Eu devolvi a casca para ela. Eu devolvo a casca de volta. Aí, pronto. Chorumelo Olha, gente, tem um pau aqui. Ele apodreceu, tá vendo? Ó. Cuidado, uh, uh, hein? Não ele vem no ser. Ó. Madeira! E é fonte de vida isso aí, viu? <risos> Agora ele vai, ele vai Madalena, terminar de é ah, apodrecer, aí, E vai voltar para a natureza. É. Deixa eu ver idade mesmo. Agora a madeira vai mostrar onde é que os cavalos se costam, gente. Ah, tá até liso. Ó, os cavalos <risos> se costam aqui, ó. Ó. E aqui assim, Sim. ó. Faz assim, ó. Ai, coça aí, cavalão. <risos> Ai, deve ser tão bom, né? Também <risos> quero me coçar aqui, ah, gente. Bom, Ai, só que eu tô com a roupa branca. Vai ficar vermelha. que é um lugar... Hiper gostoso, dá para fazer um piquenique, dá para fazer um churrasco. Muito gostoso aqui. eu conheço por orelha de padre. É orelha de padre, só que. Agora deixa pro Cícero terminar o resto. me minha chá aquela coleirinha lá, viu? Está numa posição ruim, porque está muito longe. Bom, gente, agora nós chegamos aqui no ponto inicial. Estamos tomando um lanche, que é de lei. A gente também precisa de abastecer o, o tanque. Então, meu primo está aqui ainda olhando para a natureza, tentando descobrir alguma coisa. Já comi, Madalena também está se alimentando. A Rosinha chegou ali agora tomando. Não sei o que está que tomando lá. Quem sei que está tomando mesmo, Rosinha? É e daqui nós vamos para casa, para Deus continuar nos abençoando mais uma vez nessa viagem. Descansar um pouco o corpo, que amanhã tem mais. Hoje é dia 31, nós vamos sentar à noite lá, vamos fazer um churrasquinho entre família, comer uma carninha ali, tomar um refrigerante, que isso é muito bom. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter vindo. Deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Bye bye! Pessoal, é o seguinte, nós estamos indo embora lá para a nossa casa. Mas como eu gosto muito dessas pequenas coisas que eu vou encontrando na estrada, eu encontrei essas duas capelinhas aqui, ó. Alô meu amigo! Encontrei essas duas capelinhas aqui e perguntei para eles o que, que aconteceu. Ele falou, olha, isso foi um acidente, que teve mortes e fizeram essas duas capelinhas aqui. E aí eu vi que tem uma, eu não, o rapaz lá que me mostrou, tem uma cruz cravada nessa, nessa árvore aqui. Ó. Então é uma forma de da família mostrar respeito pelo falecido. Ali dentro tem várias estátuas, né? Plantaram aqui algumas flores, mas acontece que talvez pelo fato de não ter dado manutenção, estão aqui ainda para fazer uma boa limpeza. Mas é uma maneira deles homenagear os que foram, né? E eu, como não gosto de perder essas oportunidades únicas, estou registrando aqui para vocês.